Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Rebeca Cury, do time de Biologia do Descomplica, e nesse Quer Que Desenhe vamos falar sobre alguns organismos muito interessantes, os vírus, as bactérias e os fungos. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like de sempre no vídeo.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 Vamos começar pelo grupo, que é difícil dizer se é ser vivo ou não. Já sabe de quem vamos falar, né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e só conseguem se reproduzir quando estão dentro de uma célula hospedeira. Isso acontece porque os vírus não possuem célula própria. Existe uma grande discussão entre os cientistas se o vírus é mesmo um ser vivo. Afinal, ele tem material genético de DNA ou de RNA e eles também podem sofrer influência da evolução, com mutações e seleção natural. Ao mesmo tempo, ele também tem características de matéria bruta, pois não apresenta célula e também não tem metabolismo próprio. Bom, essa discussão vai longe, mas é importante você conhecer esses argumentos contra e a favor para o vírus ser um ser vivo. E aí você pode se perguntar, se eles não têm células, como é formado um vírus? A estrutura básica é um material genético envolto por um capsídeo proteico. Alguns vírus podem apresentar também um envelope de lipoproteínas como revestimento. O material genético dos vírus pode ser tanto de DNA quanto de RNA, sendo que os de RNA ainda podem ser diferenciados em RNA positivo, RNA negativo ou em retrovírus. Não podemos esquecer, claro, das doenças causadas por esses seres, as viroses, são exemplos a dengue a AIDS, o ebola, a febre amarela e o próprio covid-19. Agora vamos falar delas, nossos integrantes do reino monera, que são as bactérias e as cianobactérias. Estes seres apresentam uma célula procarionte com DNA circular e sem núcleo nem organelas membranosas. Vão ter no seu citoplasma apenas ribossomos 70S plasmídeos, que são os fragmentos de DNA circular. Além da membrana celular, podem ter uma parede celular externa de peptídeo glicano, as bactérias são todas unicelulares, mas algumas podem viver em colônia. Também apresentam um metabolismo variado, são ou heterotróficas ou autotróficas, podendo fazer fotossíntese, como no caso da cianobactéria, ou quimiossíntese, como algumas que participam do ciclo do nitrogênio. Para produzir energia, podem fazer tanto respiração aeróbica quanto anaeróbica, além da fermentação. As bactérias também vão apresentar grande importância ecológica, são decompositores, fazem parte do ciclo do nitrogênio, formam nossa microbiota intestinal e também estão presentes no estômago dos ruminantes para fazer a digestão da celulose. Mas as bactérias também podem causar mal. A tuberculose, a cólera, o tétano, a leptospirose e a sífilis são exemplos de doenças causadas por bactérias, chamadas de bacterioses. Por fim, vamos para o último grupo visto aqui hoje. Os fungos são organismos que fazem parte do reino funge. Eles são eucariontes, ou seja, apresentam núcleo e organelas membranosas. Além da membrana celular, possuem uma parede celular de quitina, e a reserva energética desses seres é a mesma dos animais, o glicogênio. Os fungos são heterotróficos por absorção, e apresentam uma grande importância ecológica por serem decompositores, participando do ciclo da matéria junto com as bactérias. Podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, esses, formados por várias células, não têm tecidos verdadeiros, mas sim um conjunto de células que vai ser chamado de ifas. Quando essas hifas são muitas e emaranhadas, formam um micélio. Em alguns grupos de fungos, esse micélio se desenvolve e pode formar um corpo de frutificação, também conhecido como cogumelo. No nosso dia a dia, os fungos também são muito importantes, tanto para a economia quanto para a saúde. Como eles podem realizar a fermentação alcoólica ou lática, são usados para a produção de bebidas e queijos, além de serem apreciados em diversos pratos, como o cogumelo Paris, Porto Belo, Ximeji, entre outros. O famoso antibiótico penicilina foi desenvolvido a partir de um fungo, você sabia? Dentre as doenças causadas por fungos, podemos citar as micoses e as frieiras. Não, agora você já aprendeu tudo sobre esses grupos, então é só baixar o mapa completíssimo aí na descrição do vídeo. Deixe as suas dúvidas nos comentários e diz também que outros assuntos você gostaria de ver por aqui. Aproveita e se inscreve no canal para não perder todo o conteúdo que postamos. E é claro que o conteúdo completo com curso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais está lá no site do Descomplica. Gostou? Não deixa de olhar na descrição do vídeo que tem um link com desconto. E até o próximo vídeo.